Tá vendo o que você fez, garota? Agora a gente se perdeu dos outros, né? Eu? Se liga, Débora. Eu tava quieta no meu canto, Você que veio me atormentar. Quando eu encontrar com o Gustavo, ah, mas eu vou contar tudo o que eu vi. Tintinho por tintinho. Quer saber, Débora? Conta! Eu já tô cansada das tuas ameaças. E além do mais, o Gustavo já tá cansado de saber que você implica comigo. Garota, eu só não vou ficar aqui discutindo com você porque eu tenho mais o que fazer, tá? Achar os outros, por exemplo, né? Ah, agora você falou alguma coisa que preste, né? E gente? E agora? Pra que lado que eles foram? Sei lá, eu tenho um bolo de cristal, por acaso. A gente vai ter que escolher um outro. Acho melhor eu ir por ali. Eu acho o um outro bem melhor. Ah, é? Uhum. Então faz o seguinte, Débora. Vai pelo lado que você quiser, porque eu vou por ali. Peraí, ô, coisinha! É melhor a gente ficar junto, né? <risos> Nossa, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu fosse escutar isso na minha vida. Vambora, Débora. Eu eu. <risos> Ih, olha, Tunieta! Sua blusa sujou! Sua blusa, ela tá toda suja, ó. <risos> e agora, Tunieta? E agora? Que eu tô achando um <risos> Nossa, montanha! Hum. Achei que eu fosse ficar louca com a dona Deise, sabia? Mas, graças a Deus, parece que a gente tá começando a se entender. É, graças a Nossa Senhora das Montanhas. Olha, é. eu pedi de noite. Tô com tanto problema, né, minha amiga? Mais um não ia dar. É, mas eu tô aqui pensando. Eu acho que o problema pode virar a solução, sabia? É, como assim? Ai, tu tá querendo dizer que Dona Deise pode dizer alguma coisa da Ernesto Ribeira? É, ela é muito avoada, mas eu acho que é boa pessoa. Talvez se... Se o quê? Se eu abrisse o jogo com ela, contasse toda é. a história. Quem sabe ela não me ajuda? Antonieta, meu, lá, os amiguinhos dela. Antonieta, Antonieta, vamos embora. <risos> Gente, que um lugar sensacional. Não te falei? Angelina, precisa ver isso. Ué, cadê ela? Aí, galera, vocês viram a Angelina? Ué, ela não tava aqui com vocês? Ela tava falando com a gente, depois saiu, não tá com você, não? Gente, gente, gente, alguém viu a Débora? Eu já procurei no meio de todo mundo e ela não tá. Pode crer, faz tempo que eu não ouço a voz da Patricinha aí. Não é possível. Onde é que essas duas se meteram? É você mesmo, Tony. Mal tô te reconhecendo, filha. Ah, mãe, está tá só brincando. É, a Tonita tá finalmente resolveu se divertir, tio. <risos> se divertir? Desse jeito. Ah, mas assim que é legal. Você devia experimentar, hein? Você não quer vir brincar com a gente? Vem, deixa eu, eu com a Para! Deus me livre! Vamos embora, Vamos que a gente ainda tem muito o que conversar. Vamos. Ah, mãe. Anda, anda. Mas deixa ela ficar mais um pouquinho, Deixa, Tia. Eu ainda tenho uma coisa pra falar pra Antonieta. O, que, o que, que você tem pra falar pra minha filha? Bom, vou aproveitar que a senhora tá aqui e vou dizer de uma vez só: senhora, deixa eu namorar com a Antonieta? Mano, elas estavam aqui agora, de repente sumiu. Vem cá, qual que é a chance de se perder nessa mata? Olha, se elas não tiverem ido muito longe, a gente acha. Mas. Mas o que, irmão? Mais o que? Fala logo, pelo amor de Deus! Bom, é que essa mata é muito grande e dá pra se perder que sim. A gente ah. tem que encontrar essas duas urgentes!